Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria mostrar para vocês um macete, principalmente para os astrônomos amadores, tá? Mais para os astrônomos amadores, aquele pessoal que gosta de astronomia, que tem um telescópio em casa, mas fica meio difícil para eles é, conseguir localizar um objeto no céu, vamos supor um cometa, tem um cometa novo, foi anunciado que um cometa vai estar passando nas coordenadas tais, tais, tais, mas a pessoa não tem um instrumento que tenha condições de colocar aquelas coordenadas no instrumento para localizar o objeto. Mas vamos dizer que você tem a indicação assim, é, é, o cometa vai passar 5 graus ao sul da estrela de Sirius. Então eu vou ensinar uma regrinha básica para vocês que não tem instrumentos assim capazes de localizar um objeto no céu através desse instrumento. Uma regrinha básica, fácil. Tá? para vocês medirem distâncias angulares no céu com as mãos, com a mão de vocês. Tá? Olha, é uma coisa aproximada, claro, lógico. Tá? É uma forma de medir de forma aproximada, não é uma medida exata, mas ajuda muito, ajuda bastante. E vocês, vai ficar muito mais fácil para vocês apontarem para o local se vocês souberem. Se eu disser assim, por exemplo, que o cometa está passando a 5 graus ao sul de Sirius tá? no dia tal, às tantas horas aí vocês vão ter uma ideia de como é que vocês vão apontar para 5 graus ao sul de Sirius sem ter nenhum instrumento ou um telescópio que tenha a capacidade de colocar nas coordenadas caso vocês tenham um mapa caso vocês vão lá para o estelário e ver as coordenadas direitinho tá? então uma forma muito fácil de ser usada com as suas mãos de vocês verem como como é que se mede uma distância angular entre uma estrela e outra, é, para vocês descobrirem o um objeto que vocês querem observar, ou até mesmo para vocês medirem o tamanho angular de um objeto. Como, por exemplo, o tamanho angular da Lua. Qual é o tamanho da angular da Lua que ela vai estar se apresentando quando estiver cheia agora? Ok? Vocês sabem como é que se faz isso? Já viram antes? Em Qualquer livro de astronomia amadora, assim, manual de astronomia amadora, Perdão, qualquer manual de astronomia madura que vocês comprarem, que vocês obtiverem Pode ter essa regrinha, que é muito simples, é muito fácil, vocês vão gostar muito Querem saber como é que é? Vem comigo Bom gente, o negócio é o seguinte Vocês têm na mão de vocês aqui, ó Cinco dedos, tá? Então vamos fazer assim, ó. Esse dedo mindinho aqui, ele vale 1 um grau, tá? Então se vocês apontarem ele para o céu, assim, colocar ele numa determinada estrela, a ponta dele numa determinada estrela, a distância que vai ter para o final do dedo é de 1 um grau, tá ok? Três dedos juntos são 5 graus. Eu estou colocando aqui uma imagem para vocês verem mais ou menos como é que é a medida da coisa, tá? A mão fechada são 10 graus. Isso aqui, ó, o símbolo do Rock and Roll, tá? são 15 graus. E esse aqui, que é a maior distância, são 25 graus. Tá bom? Então isso aí já ajuda bastante. É... Não vamos entrar em detalhes aqui. Eu estou dando, a... no caso do cometa passando ao sul de Sirius, é só uma... um exemplo, tá? É... Um não vamos dizer aqui, não, mas é impossível passar um cometa a 5 graus ao sul de Sirius. Não, tudo bem. É só um exemplo, tá? É só estou citando isso como um exemplo. Então, se vocês, vamos supor que vocês queiram saber é, onde é que fica 5 graus ao sul de Sirius para vocês poderem observar o cometa com o telescópio de vocês caso vocês não tenham os instrumentos necessários para ver através das coordenadas que o, o mapa vai dar para vocês. Então, 5 graus, como eu falei, três dedos. Vocês têm que conhecer a constelação do Cão Maior, saber onde está Sirius. Achou Sirius? Aonde está o Paulo Sul? Aonde está, para onde que direção é sul? Tem que saber isso também. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chegar em Sirius, vão colocar três dedos para baixo e aqui embaixo são 5 graus. Certo? Embaixo do terceiro dedo é aproximadamente, vou repetir a palavra, aproximadamente 5 graus, tá? Então relembrando, ó, um dedo aqui, o dedo mindinho, um grau, tá? Três dedos, cinco graus, tá? A mão fechada, 10 graus. Rock and roll, 15 graus. E isso aqui, 25 graus. Vocês podem fazer combinações também, né? Se um dedo é um grau, dois dedos, dois graus, tá bom? Então era isso. Era essa a aurinha que eu queria trazer para vocês hoje. É, lembrando que, muito embora o sol pareça ser muito maior, a, o tamanho angular dele pareça ser muito maior do que a Lua, por causa do brilho, é, na verdade eles têm mais ou menos o mesmo tamanho angular. Isso por causa da distância, da diferença de distância do Sol e da Lua em relação à Terra. Tá? A Lua está aproximadamente, em média, 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. Isso faz com que o tamanho aparente deles sejam iguais, sejam mais ou menos iguais. Tá? O, o tamanho médio da lua cheia é de meio grau Ou seja, meio dedinho Assim se vocês medirem Se vocês forem comparar o tamanho Angular da luz do sol Cuidado quando olharem para o sol tá bom? Não demorem muito com o olho Diretamente para o sol Porque pode prejudicar muito a vista de vocês tá bom? Guardem esse conselho Aprenderam a regrinha das mãos? Muito bom, era isso que eu queria Um abraço para vocês Deixem um like se gostaram compartilhem tá mostrem para os amigos os vídeos um abraço e tchau tchau